Eu sou o Titi, trazendo mais um vídeo pro canal, ou seja, todos bem-vindos a mais um vídeo aqui no meu canal Hoje tem um evento de código que eu vou ser liberado aqui no servidor Já foi liberado, para falar a verdade, vou mostrar para vocês como que coberta esse evento e os itens que vem. Então deixa muito like, vem jogar, o jogo tem basicamente 5 dias que está criado Tem muita novidade, muita coisa top para vocês Eu vou criar uma continha aqui junto com vocês, para vocês verem Esse aqui é o voucher do servidor é, Vou colocar aqui, gogo, <risos> 20... 12, Isso aqui é só para mostrar como que vai ser o evento Gago. Esse aí, vocês cobrem ó Coloca o login, coloca a senha, repete a senha Coloca o sexo desejado e o nickname Isso aqui é bem importante veia Ó, cadastro realizado com sucesso Beleza Agora vamos entrar aqui Quando entra entro aqui, eu vou fazer o seguinte vou aqui para pegar o código de volta aqui no jogo galera vocês vão entrar aqui ó já vai aparecer essa missão aqui ó você pega coleta beleza e vamos lá para pegar o evento código como que pega o evento código tem que estar no WhatsApp vem aqui ó evento limitado conexão ó evento conexão coloca aqui ó beleza esse código eu coloquei aqui não vai ser ativado um exemplo assim não adianta tentar reusar ele já pega esses itens aqui, ó Pode vir aqui, ó, vou mostrar pra vocês Vai vir esse bumerangue aqui, ó, por sete dias ó, o atributo dele é o dano Beleza, já equipa Vai vir essa caixinha com o baú do evento Vai vir o livro Eu vou... Já vou mostrar pra vocês pra que, que vai servir esse livrinho aqui, ó Beleza, ó, você abriu, já vem isso aqui tudo, ó Tranquilo E pra que, que serve esse livro aqui, você me pergunta Mas vamos usar o, usar o potencial aqui, infinite Ó o tanto de atributo que esse negócio dá <risos> Bolado, né? Top demais mas enfim, agora vamos aqui para mostrar para que, que serve esse livro. Basicamente, você vai pegar essa missão aqui embaixo aqui. Ó. Você vai ter que completar evento conexão. Você vai ter de, já tá com 5. Você vai ter que pegar mais 5, fazendo 250 PVP até o dia 10. Daí, nesse completando esse PVP, você pega mais 5. E esse livro você troca aqui ó. Aí você pega quer ver? Ó, baú masculino, baú feminino. No caso, vai vir roupas feminina e masculina. Mas eu vou mostrar aqui para vocês. Só um momento aí, beleza. galera Daí ó, vamos supor que você quer ver, fez os 250 PVP. Daí aqui ó, já vai ativar a missão automaticamente ó. Daí você escove, vamos escover o baú masculino aqui. Pegou o baú? Beleza. Vou essa missão aqui também. Essas missões é sequencial, faz com. É... Porque a conta é nova, né? Mas enfim, só quando for nova, você pode coletar aqueles outros eventos. Você não pode vir, precisa vir diretamente na conexão, não. Você completa esse daqui, ó. Completa esse daqui, que você já vai pegar uns itens aqui da hora. Se você entrar hoje, que ver? Hoje, que no caso é dia 6, 6 de quadro de 2023, se você vir aqui nas instâncias, ela não vai estar tá pegando, beleza? A gente fez isso aqui pra galera focar no PVP, pra poder QVT, PVP pra completar a missão. Fechou? Então, e agora tem boot, QV. ver? Boot pro PVP e tem GVG equilibrado E logo mais é, logo menos a gente vai ter que ver PVP equilibrado com o dobro de cupom Já tem um GVG equilibrado Que hora que é o GVG equilibrado e o PVP equilibrado? Não, o GVG equilibrado no momento Vai ser das, é, das 2 da manhã Às 5 da manhã E das 9 da manhã Às 10 da manhã, fechou? Por enquanto, só pra testar Pra ver como que vai se adaptar no jogo E é isso, fechou galera? Então vamos aqui, ó já vou mostrar pra vocês ó, O que, que vem nesse evento Vem essa caixinha aqui também Daí já tem potencial. Caixinha top, viu, galera? Não é? Tranquilo. Nessa caixinha aqui, coletou? Só ser feliz. Mas, em, ó, vamos aqui pra abrir aquela caixa, ó. Quer dizer, o baú o baú do evento. Que no caso vai vir roupa. Ele apareceu assim, né? Você viu que não veio nada. Mas se você entrar aqui, ó, no vestiário, ó, já apareceu os itens, ó. Aí, ó, basicamente você vai estar tá assim, galera é o visual que você vai ter de Páscoa O que, que vocês acharam? Fora, ó, você ganhou um boomerang Olha o visual Será que o visual é forte? 125 de armadura com 200 de, é, não, 200 de atributo Mano, só até dia 10 você tem pra poder pegar esse evento, tá ligado? Então, quanto mais rápido você entrar em contato no WhatsApp E entrar aqui no servidor pra jogar Mais rápido você vai pegar o evento e vai poder se divertir Durante 7 dias você vai ter essas roupinhas aqui, ó Roupinha da hora demais E é isso, cara aí o servidorzinho, tem muita gente online, como dá pra vocês perceber A galera vai estar tá focada aqui pra fazer os negócios E é nóis galera, tamo junto, até o próximo vídeo Um abraço do senhor Titi. e logo menos eu trago mais vídeo aqui pra vocês O live, fechou? Hoje só foi do eventinho, só pra mostrar como que tá E é isso, tem muita missão aqui também, a gente colocou, colocou quer dizer Colocou muita missão, missão de recarga, missão, que, missão de longo prazo, missão diária também é basicamente isso, né? Muito obrigado pela sua presença, até o próximo vídeo e é nóis!